Olá, internauta. Seja bem-vindo. Hoje vamos para mais um duelo. Joey Wheeler doesn't take a backseat to nobody. It's time to duel. É hora do duelo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Eu invoco Tomate Místico. I activate my spell card. Ah, confiscation! Não, minha carta exótica. Ah, você atacou um tomate místico. Agora eu posso invocar a bruxa da floresta negra. Keep. Well, I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card is trap. Minha vez. <risos> Essa não é Exódia contra Hand Destruction. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Essa não, Rei Caveira. Essa não, outra carta Exódia. Agora eu invoco o I end my turn. Agora eu jogo a carta do retorno seguro O quê? Eu invoco o imitador O imitador copia o ataque do rei caveira Imitador, ataque Sagan, ataque direto É a vez da bruxa, ataque direto ah, não! Não esqueça de deixar seu comentário, hein? Lembre-se que eu leio todos os comentários. Ah, quando o César vai para o cemitério, eu posso pegar um mosco até 1500 15 de ataque do baralho. I end my turn! Coloco uma carta na defesa e coloco a bruxa no modo de defesa. I end my turn! Ah, você atacou o cretino de lança. What? Quando ele vai para o cemitério, ambos os duelistas podem invocar um monstro do cemitério para o campo. E eu vou trazer de volta o Ah, E mais uma carta que eu ganho. Eu endo my turn. Eu descarto o Dragão do Trovão para pegar duas cópias do baralho. Agora eu sacrifico a bruxa para invocar o Dragão do Trovão. You're gonna summon... Quando a bruxa vai para o cemitério eu posso pegar o Mosco até Mickey de defesa do baralho. Isso exige medidas drásticas. O Goblin inexperiente. Agora eu posso comprar uma carta dando mil pontos de vida para o adversário. Ativar. Buraco Negro. Se você gosta de Yu-Gi-Oh, eu vou deixar aqui uma playlist com todos os vídeos do canal. É só conferir o card. Essa não, a marca da Fé. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. Ah, end my turn. Coloco uma carta virada pra baixo e termino meu turno. I activate my spell card. Essa não. Tá mano. Ah, <risos> I end my turn. Coloco o monstro na defesa e termino meu turno. Haha, turn. ah, era a carta que eu precisava. Mas primeiro eu sacrifico o braço esquerdo do Exódia para invocar outro Dragão do Trovão. Agora! Uh -oh. Reserva de soldado! Agora eu posso pegar as três partes do exódia que foram para o cemitério. E com isso, eu completei o quebra-cabeça. Eu invoco. Exódia, o proibido. O obliterar. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.